mais um guia de marketing, eu sou o Bruno Pérez essas são minhas redes sociais aqui em cima, bem-vindo a mais um guia de marketing, onde a gente tem programas todas as terças e quintas sobre marketing digital sobre marketing, sobre planejamento, sobre conteúdo, sobre tudo, até agora a gente falou sobre plano, personas e entramos na parte de mídias sociais, e estamos falando de Facebook, se você ainda não acompanhou os outros programas, tem o cardzinho aqui em cima para falar mais sobre como criar suas postagens, como funciona o facebook e várias coisas ali dentro desta mídia social hoje eu quero falar com você uma coisa bem importante planejamento de conteúdo hum, mas por que isso é importante Muitos clientes muitos alunos querem começar fazendo conteúdo em muitas redes sociais ao mesmo tempo e elas se esquecem de que estar em uma mídia social é como estar em uma festa que você está dando a festa você precisa gerar entretenimento conteúdo, você precisa gerar engajamento, ou seja, você precisa fazer com que as pessoas interajam ali. Imagina uma festa sem nenhum convidado, ou uma festa sem nada, sem música, sem algo visual, sem fantasia, ou sem nada, sem é, uma, uma decoração. Ela fica vazia. Então as suas mídias sociais, se não tiverem nada, por que as pessoas vão te seguir? Mesmo marcas muito grandes como McDonald's, Coca-Cola, Ambev, Guaraná Antártica, Unilever e por aí vai, elas geram conteúdos todos os dias. E quando a gente consultorias e agências, escritórios e profissionais de marketing vamos gerar conteúdo para essas grandes marcas, como que isso é feito? Vou falar para você. Primeira palavra mais importante, planejamento. E como você faz planejamento? A primeira dica que eu dou para você é vai no Facebook, vai no Google, vai no YouTube e pesquisa um pouco sobre planejamento e planilhas de planejamento de conteúdo. Por quê? Porque você pode criar a sua planilha. Geralmente, como a gente faz e como eu faço? Uma planilha no Excel mesmo. E aqui você pode colocar nas linhas as mídias sociais que você vai utilizar para aquele cliente ou para o seu negócio. Então, Facebook, Twitter, LinkedIn, depende, já falamos disso, depende do nicho, depende da estratégia, depende do mercado. E aí nas colunas você pode colocar os períodos de postagem, ou diário, ou mensal, ou semanal. Eu recomendaria, no mínimo, dependendo do nível de engajamento do seu planejamento, no mínimo três postagens por semana. O recomendável é postagem todo dia e às vezes mais vezes ao dia. E aí nas suas linhas, vamos falar de Facebook, nas suas linhas você pode separar por campanhas. Então vamos lá, no seu planejamento, vamos usar um exemplo. Eu, Bruno... Lancei meu livro recentemente, você quer conhecer mais o meu livro, aqui na descrição desse vídeo vai ter o sapatos.com.br. Um livro motivacional, um livro que fala sobre transformações na vida e as viagens e aprendizados que a gente tem a cada momento. Ok, esse é o mote do meu livro. Meu público-alvo são pessoas que gostam de livros motivacionais, que estão seguindo a minha marca, que gostam de literatura nacional. Ok, tenho o meu público-alvo. Aí eu montei a minha persona, montei a minha estratégia. Como eu vou divulgar esse livro, a minha carreira de escritor dentro do Facebook? Ok, eu tenho duas campanhas. Eu tenho uma campanha que eu vou falar do livro em si, eu tenho uma campanha que eu vou falar do Bruno Pérez como autor, e eu tenho uma campanha aqui dentro que eu vou falar do Bruno Pérez como profissional de marketing digital. Elas podem ter postagem todos os dias? Podem, mas é muito conteúdo para eu gerar. Eu gero sozinho, minha equipe é muito pequena ainda Minha equipe ainda é focada lá na minha empresa Então, por a marca Bruno Pérez, eu que gero com algumas ajudas Então, eu tenho que saber isso, Análise watch. Isso é uma desvantagem, é uma fraqueza da minha marca Eu ainda não tenho uma equipe muito grande dentro da marca Bruno Pérez Apenas, para dedicar apenas para a carreira de escritor Então, eu tenho que fazer algumas pessoas que me ajudam Lá na cabana da minha empresa, sei, eu tenho várias pessoas, mas são para clientes É outra história Entenda essa sua realidade Então, eu já não vou fazer postagem todos os dias Separo quando vão ter as postagens. No próximo vídeo a falar um pouco sobre análise métrica. Você está vendo esse vídeo depois, vai estar aqui no card com certeza. Para a gente entender quais são os melhores horários de postagens, eu já falei dos melhores tipos de postagens. E aí eu vou colocando, segunda aqui no de livro, eu vou postar tal coisa. Aqui eu vou postar um carrossel, aqui eu vou postar um canvas, aqui é vídeo. Pô, aqui eu vou, vai ter o um lançamento do livro, eu vou pôr um álbum, eu preciso taguear as pessoas, eu preciso fazer vídeos, quando entram os vídeos, editar os vídeos. Parece óbvio, às vezes quando eu falo isso para os alunos na sala de aula, eles dizem, pô, mas é óbvio. Esse óbvio é que você esquece de fazer. É esse óbvio que você não faz e que seus conteúdos não vão para o ar na data certa, você não tem um, um checklist do que você precisa fazer. Por exemplo, estou fazendo um álbum que foi após o lançamento, o evento de lançamento do meu livro certo Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que arrumar todas as fotos, eu tinha que subir as fotos, as fotos em um álbum específico para ficar toda a interação do público ali dentro, eu tinha que taguear as pessoas, colocar legenda em cada uma das fotos, colocar sentimento, fazer algumas brincadeirinhas, subir uns gifs, uns memes, fazer ainda uns boomerangs, subir ali dentro. São vários conteúdos diferentes, criando interação com as pessoas. Então isso vai ser feito no domingo, na terça-feira entra do conteúdo, na quinta do conteúdo e assim vai. Isso no Facebook e no Instagram. E no YouTube e etc. Planeje e analise. Por exemplo, um, um, um tipo de postagem muito boa que eu preciso fazer é um carrossel. Fazer um carrossel para mostrar mais detalhes do meu produto, do meu livro. Quando que isso vai entrar? Vai entrar no momento X, então talvez nessa semana, porque eu tenho um lançamento outra semana. E assim você vai conseguindo criar um planejamento, saber quando você precisa postar. E por que isso é bom? Porque depois de falar de análise e métricas, você pode comparar um mês com outro. O mês que eu postei 10 vezes, eu tive mais cliques, eu tive mais alcance. O mês que eu postei menos, eu tive tal, tal. Qual foi o tipo de post que eu tive que teve mais engajamento? Esse post, aquele post. E você vai pegar esses números e fazer o planejamento do mês seguinte. Se planeje, entenda o que você vai postar, quando você vai postar. Isso vai ajudar você a preparar o seu conteúdo, a arrumar o seu conteúdo e vai minimizar seus erros e suas falhas. Planejamento em mídias sociais são profissões inteiras e vai ajudar você a explorar mais esse canal, que não é o único canal, vamos falar disso também. Bem-vindo e obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso guia de marketing. Obrigado por sua presença. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, eu tenho um sininho para você receber vídeos novos todas as terças e quintas. Se você já é inscrito, espalha para todo mundo amor, conteúdo, marketing, deixa seus comentários, seu joia. E obrigado por sua presença, até a próxima.